A estrada até aqui. O no more. Ô Maria, chegou a mensagem de Zacarias. José, pega a tua família e vá da Judéia. Amanhã, Herodes vai passar o rodo nas crianças de Belém. Que a paz esteja convosco, Zacarias. Ô Maria, sabe que hoje passa a próxima caravana pro Egito? Quando chega lá em cima, cada um presta conta daquilo que seguiu ou não. Beleza? É o carro do gás! É o carro do gás! É o carro do gás passando na sua rua! É o do gás! Gás, a história da bíblia sobre a mulher que Caim encontrou logo depois que deixou o segundo jardim, ainda hoje é alvo de muitas especulações, onde a grande maioria dos evangélicos acreditam que Caim ficou lá sozinho durante anos, aguardando que alguma filha ou neta de Adão e Eva fosse enviada até ele, vamos ser sinceros não, sério, vê se você consegue imaginar Adão chamando uma de suas filhas e dizendo olhe minha filha, pegue suas roupas, junte bastante comida e água porque hoje você partirá para o leste e vai procurar pelo meu filho Caim e vai ser a esposa dele, aí ela responderia, tá pai, mas como eu vou saber quem é Caim? minha filhinha, você vai pro leste, vai procurar um homem lá lá só tem um homem, que é meu filho Caim, é o único quando você encontrá-lo, você se casa com ele e vai ter seus filhos com ele esse símbolo, os três círculos, é a bandeira do reino de Jesus e os discípulos de Melquisedeque a considerava tão sagrada que nunca ousaram usá-la, caindo no esquecimento com o passar das gerações eu também não uso esse símbolo não, mas no meu caso é por medo de me taxarem como louco, afinal ser sóbrio é acreditar em um deus que mata seus filhos por pegar lenha ali para aquecer e cozinhar para a sua família, né? isso sim é um grande exemplo de sensatez, acreditar que a bandeira de, do reino de Jesus Cristo seja três círculos concêntricos, pura idiotice isso aí. Os sacerdotes de Ur chegaram até Jesus depois que ele tinha quase três semanas de vida. Então, aproximadamente, era aí o dia 8 de setembro. Por quê? Porque Jesus nasceu dia 21 de agosto, conforme o livro de Urantia nos explica. Caramba, cara, não sei como é que vocês conseguem. Na boa. Ô Maria, segura pra mim aí. Porque eu não tô mais aguentando. Toma aqui, por favor. Guarda aí contigo. Depois você me entrega, tá? Um não continuar conturbantezinho que tem que ser legalzinho, rapaz a gente chama de árabe mesmo? Então, deixa rolar esse negócio. A coisa mais deplorável não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros da Bíblia e da infalibilidade dos seus ensinamentos, e sim a interpretação confusa e errada que os líderes religiosos escravizados à tradição e à ideologia dominante fazem desses escritos sagrados. <risos> A vida que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época que o 40... planeta. É, mas parece que nem tanto. Ontem ele fez um manifesto público expondo seus motivos. E olha, vou te contar, muitos da nossa ordem sucumbiram aos seus encantos administrativos, acreditando que seria o melhor para o sistema. E os autismo de sábado Eu decidiram o que fazer? Há rumores, de Micael, a é sua última joga é ignorante para poder resolver esse processo.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 e até para o universo de Nébadon inteiro. Admito, esse é o conceito mais elevado de religião que o mundo jamais conheceu e afirmo que nunca poderá existir um sequer mais elevado, já que esse evangelho abrange a infinitude das realidades, a divindade de valores e a eternidade das realizações universais. Tá? A partir desse momento, abra sua mente e esqueça tudo o que você aprendeu sobre esse ser celestial. Pois tudo aquilo que lhe contaram sobre Lúcifer até hoje não passa de uma mera história para a criança dormir. A realidade é ainda pior e mais traumática que os simplórios relatos encontrados na Bíblia. Aos olhos do universo sou um grande traidor. Mas tudo que eu fiz foi para dar um fim à dor. A dor que eu senti ao ver os meus irmãos sofrer. A dor que nem você, meu pai, pôde perceber. Tentei te avisar, tentei te alertar. Mas você insistia em não querer me escutar Muitos filhos ascendentes estavam sucumbindo ao mal Por causa de uma regra falsa de um tal pai universal O seu planetinha é muito famoso no universo de Nebadon inteiro Desde que Jesus Micael escolheu ele para fazer a sua última Autortoga Então, todos os planetas desenvolvidos como o meu Recebem informações diárias sobre Urântia. Então essa história está graficamente contada nas páginas fossilizadas do vasto livro de preda. preda. Pega uma preda pra mim. A casa de José e Maria era feita toda de estrutura de preda. Preda, essa preda me persegue meu Foi então que Eva, em um ato de extrema inocência, comeu da frutinha. E sua mente se abriu para o mundo da safadeza. Não satisfeita, ela foi lá e deu a frutinha para Adão também comer. E ele, de inocente, acabou comendo a frutinha que sua amada lhe trouxe com tanto carinho. Só que ao comer, ele percebeu que tinha um pênis e que Eva tinha uma vagina. Vamos e... falar de Moisés. Moisés era filho de uma mulher da família real com um oficial hebreu, que era a ligação entre o faraó e os hebreus escravizados. Durante esse tempo que esteve no Egito, Abraão e sua esposa Sara viveram na corte. E quando decidiram voltar para Salém,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 é parte do preço que cada filho criador deve pagar para conquistar a soberania plena e suprema do universo de coisas e seres criados por ele próprio. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Mikael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a sua autoortoga final. Fazem sua órbita ao redor de dois sóis, que ficam girando em torno de si mesmo, ficam ali, um ao redor do outro ali, girando em si mesmo, ok? O livro Durante já fala sobre isso desde 1940, e os cientistas descobriram isso somente agora, em 2012. Se eu leio o livro Durante e eu vejo que ele não, não é um livro de interpretações, ele é um livro prático, ele é um livro que você lê e está escrito ali o que é para você entender e acabou. Você não tem que ler um trecho e tentar interpretar aquilo pra, pra mim ou para qualquer um. O livro de Durante, ele é claro. Será que uma pessoa que tem a mente voltada para o mal conseguiria evoluir em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de ser humano a ponto de sair do seu planeta e chegar a outro planeta pra tomá-lo? Finalmente trarei aquele vídeo sobre o meu Zedek. O sacerdote ninja, aquele que chega e sai sem que ninguém veja. Aquele que matava de forma fria quem não obedecesse e trazia as pestes contra o povo de Israel, que por causa de um intenso medo, pavor e desespero o adorava e o louvava. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o Alenio e você está no canal Além do Véu.